E aí gente, aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma vez uma mineradora em nuvem de criptomoedas. Para quem não sabe como funciona, é muito simples, você só faz o um investimento lá na criptomoeda, pode ser no seu aplicativo aí de celular ou no computador, a criptomoeda é Tron, né, TRX, e aí todo dia você tem os rendimentos ali em nuvem, né, vai rendendo todo dia, e todo dia você pode fazer o saque, isso que é o mais legal, tá? Então, bom, para você poder começar, vou deixar o link aí embaixo para vocês, tem que fazer seu cadastro, né, coloca só aí um e-mail, uma senha, né, Para você entrar todo dia, e Senha de segurança, que é para você sacar, né, você fazer seu saque, e também coloca o meu código para ajudar o canal, né, se você quiser, 229916. Vou colocar meu código aí também para você copiar e colar, e pelo link também já vai direto com o meu código, você se cadastra, vai estar tá ajudando o canal. E aí quando você entra aqui no aplicativo, é muito simples, você já vê aqui o perfil aqui o inicial, você já tem uma quantidade de TRX que você ganha, tá? Eu no momento tô com 4300 TRX, você já ganha uma porcentagem, não lembro certinho quanto é, tá? Porque eu já tô ganhando aqui, tá? Mas é o seguinte, você não consegue sacar só de ter ganhado, tá ligado? Porque senão a plataforma ia falir muito rápido. Então, basicamente, você tem que depositar para poder liberar o saque, entendeu? Então, deposita tipo 100, você vai poder sacar uma quantidade ali diariamente. Então, você saca tipo assim 3% por dia, tá ligado? Tipo assim, aí você deposita, sei lá, 100 TRX e basicamente você consegue sacar tipo 3 por dia. Então, tipo em 30 dias quase, 30 e poucos dias já recupera. Mais ou menos essa que é a ideia, entendeu? Então, enfim, primeiramente, você tem que fazer um investimento inicial aqui na plataforma, né? Para poder liberar esse saque. Do que você ganha aqui Então você clica em depósito E aqui é muito simples, cara Vai ter um endereço aqui pra você copiar Você copia esse endereço Esse endereço é da carteira TRX dele, da Rede Tron E só para você ter noção O mínimo de depósito é apenas 5 TRX Então, cara, 5 TRX dá R$1,77 Cara, tá muito barato Então, assim, galera Esse vídeo não é uma dica de investimento Essas plataformas são alto risco São muito alavancadas A gente não sabe quanto tempo vai durar Mas, assim, cara O mínimo que você investe é um e pouco, reais. Só invista em qualquer tipo de plataforma online assim Num dinheiro que você possa perder se reais não fazer falta para você Aí tu pode até investir, a decisão é sua, né? Agora se for fazer falta, não invista Sempre invista o que você pode perder Eu investir aqui nessa plataforma, o dinheiro que eu posso perder Então se eu perder, não vai fazer falta Porque eu sei que tem alto risco Então eu posso ganhar muito, tá ligado? Ou eu posso perder um dinheiro que não vai fazer falta Essa que é a ideia que você tem que botar na sua cabeça Ah, é muito simples Você vem aqui na conta da Binance, né? Você tem que ter uma conta da Binance Se você ainda não tem, vem um tutorialzinho aí E aí você vem aqui em saque, né? Saque TRX Tron Vai colar aqui o endereço E vai aqui já selecionar automaticamente a rede TRX Tron, trc coloque aqui a quantidade. Então, por exemplo, vou estar tá mandando 100, tem uma taxinha de 1, vai chegar a 99, clica aqui em saque, vai ter algumas confirmações e eu já volto. Pronto, depositando, cara, basicamente, vai estar tá liberado também o seu saque, né? Clicando aqui em retirada, vocês podem ver, ó, que eu tenho aqui um, uma porcentagem que eu posso sacar de 5,45, tá bom? Então é porque eu já tinha feito o depósito, tá? Vocês vão ver que tô com 1.480, quando chegar o novo valor que eu depositei, vai aumentar aqui a quantidade que eu posso sacar, ou seja, quando você mais investe na plataforma, mais também você pode sacar, entendeu? E uma outra maneira muito importante para você aumentar a quantidade de saque é indicando amigos, tá bom? Porque a plataforma foca bastante no marketing de rede, na divulgação e no marketing. Então basicamente aqui você tem a parte de compartilhar, você compartilha o seu link, o seu código você convida pessoas e você vai ganhar uma porcentagem em cada pessoa que vai entrando. Então basicamente aqui vocês podem ver o meu link, meu código, como eu falei pra vocês no início do vídeo vai estar aí embaixo. Se você quiser entrar pelo meu código pelo meu link, você vai estar ajudando o canal e você pode fazer a mesma coisa que eu pra ganhar. Então você pode compartilhar seu link fazer um vídeo no YouTube, fazer uma divulgação divulgação no WhatsApp, num grupo, no Telegram no Facebook, no Instagram, no Orkut enfim, divulgo o máximo possível você vai estar tá ganhando comissão em cima disso então vocês podem ver aqui, então eu ganho comissão com isso, então vocês podem ver aqui basicamente você clica em transferir para o básico e aqui basicamente é o que eu ganhei de comissão, então eu ganhei 124 TRX de comissão, beleza galera? ou seja, mano, basicamente eu clico aqui em quantidade a ser convertido então eu boto 124,56 coloca minha senha de segurança aqui, eu estou com 4.188 né? vou confirmar aqui, vocês vão ver foi para 4.305 vocês vão ver que agora vai aumentar meu saque ou seja, quanto mais amigos eu indico, acaba aumentando quanto eu posso sacar. Então vamos lá, vamos clicar aqui novamente retirada. Olha só, agora aumentou para 30 Agora todo dia eu consigo sacar 12 30 TRX. E bom, agora eu vou fazer a retirada para vocês aqui para mostrar que realmente está funcionando a retirada. Então essas plataformas aqui a gente espera que dure o máximo possível para vocês sacando todo dia, recuperar o um investimento. Então por enquanto está pagando, tá? Vou sacar aqui 12 30 então, que eu posso estar tá sacando por dia. Esses 12 30 aqui então deve dar. Dá atualmente uns 5 reais, tá ligado? Então tipo, 5 reais por dia que eu tô sacando, não é tipo uma grana super grande, mas tá ligado, em um mês já dá 150 reais. então assim, depende de quanto você investe, coloca aqui a minha senha de segurança, aqui já tá minha carteira, você coloca essa carteira, lá na Binance, né, confirmar aqui, e pega esse endereço, cara, da mesma maneira, você vem aqui na Binance, tá, só que agora em vez de saque, você clica em depósito nos seus TRX. E aqui, basicamente, selecionando a rede TRC20, vai aparecer o seu endereço, que é o que eu copiei e colei lá, entendeu? Vocês vão ver que vai descer meu saldo, descer o meu saldo. E já já a gente mostra ali na Binance que chegou, né? Enquanto isso, galera, tem um aplicativo também se você quiser baixar, tá vendo? Achei aqui na Google Play, tá? E bom, galera, passou aqui alguns minutinhos, já caiu aqui o meu saque, tá? Então, só vou mostrar pra vocês aqui na minha Binance 12 e 30 aqui. E todo dia eu vou estar sacando aqui. Então, assim, a plataforma tá pagando, não posso garantir que ela vai continuar pagando pra sempre, mas pelo menos tá me pagando por enquanto. Espero que continue assim, né, galera? A gente sabe que tem alto risco, mas espero que continue pagando. Mas enfim, galera, então basicamente esse foi o vídeo de hoje, tá? Não é uma dica de investimento, se as plataformas têm risco, mas assim, são plataformas que você tem que saber o momento certo de entrar, e durando ali um certo tempo, durando assim os dois meses, você já recupera todo o investimento e já tem bastante lucro. Então depende de quanto a plataforma vai durar, espero que dure bastante, e basicamente é isso, a gente espera que ela dure, né? Eu não posso garantir nada, mas espero que dure aí é, a tempo para recuperar investimento, enfim, é isso aí, valeu? Tamo junto, até o próximo vídeo.